De longe fez sucesso, né? Agora não existe um, o que é mais ou menos, né? É, vai da visão de cada um, né? A indução que a mídia põe é uma coisa muito forte. Agora, quantas pessoas não são parecidas ou mais ou menos bonitas? Isso vai da escolha pessoal de cada um. Não tem como definir o que é ou não é o mais bonito. Mas um abraço para o avô Alain Delon. Muito legal ele, ele já me falar muito. Mas nunca assisti nenhum filme também não dele, nunca tive essa oportunidade.